Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Murilo Fernando e estou aqui para apresentar o reboot barra remake da minha série do futuro alternativo da América do Sul. Espero que gostem, fui! Com um clima tenso na América por causa das eleições no Brasil, Jair Messias Bolsonaro causa polêmicas dentro e fora do Brasil. A Venezuela ameaça invadir o Brasil caso o candidato vença as eleições e aumenta suas defesas entre as fronteiras. Na Bolívia, o país começa a investir também em suas defesas na fronteira contra o Brasil e a Argentina. A América começa a sofrer bastante influência socialista e pequenos grupos de esquerda em todo o continente começam a aparecer e ganhar apoio da população. Com isso, o governo do Chile e da Argentina fecham suas fronteiras com a Bolívia e militarizam, instalando uma pequena intervenção militar em busca desses grupos de esquerda na América. No Peru, a filosofia socialista tem apoio da quase metade da população, dividindo o país entre os grupos de esquerda e direita, que buscam a utopia em suas nações contra o socialismo e o imperialismo norte-americano dos Estados Unidos.